Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Mateus capítulo 18, versículo 20 Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital e, mais ainda, entre os asilados do isolamento e do manigômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de se esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los. Urgia chocá-los com a revivescência de vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem por meio da ação e da palavra humanas que fazer, se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais, tampouco vê-los com o desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem eles quanto possível, a fim de mais eficientes se tornarem as operações? A augusta protetora do Instituto tinha a pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Não vacilaram, pois, em lançar mão de recursos supremos, a fim de conseguirem o piedoso desiderado, os abnegados servidores da formosa legião governada por Maria. Nossos instrutores, Romeu e Alceste, Participaram ao eminente diretor do departamento hospitalar existir necessidade premente de demandarem a Terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos insolúveis na espiritualidade. Inteirado das particularidades, em conferências a que também assistiram os devotados operadores dos gabinetes, Irmão Teócrito nomeou a comissão que deveria, sem demora, partir para a terra, a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena. Expediu ao mesmo tempo petição de assistência ao Departamento de Vigilância, pois a este gabinete, como sabemos, achava-se afeto o movimento de intercâmbio entre nossa colônia e os procênios terrestres. Olivier de Guzmán, com a presteza que caracterizava as resoluções e ordens em todos aqueles núcleos de serviço, pus à disposição de seu antigo colega de prélios beneficentes o pessoal necessário, competente para a magna tentativa, ao mesmo tempo em que solicitava da sessão de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, assinaladas pelo emblema cristão da Vera Fraternidade de Princípios, no perímetro astral enfaixado por Portugal, Espanha, Brasil países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médiuns, as mesmas congregados. Houve ao Brasil a preferência, dada a variedade de organizações científicas onde o senso religioso e a fuga da moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade, tão admirado pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange de médiums bem dotados para o espinhoso mandato e que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Nessa mesma noite, do burgo da vigilância, partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzmã porque se tratasse de espíritos lúcidos, completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam a voletação para o trajeto, por mais rápido e concorde com suas experiências espirituais. Integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores ao Sérgio e Romeu, dois cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão, Especializados na ciência da organização físico-astral, como os dois canalejas o eram das nossas enfermarias. Iam, com poderes conferidos pelo diretor, examinar as possibilidades dos médiums cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da seção de relações externas. Desse exame dependeria a escolha definitiva das agamiações a serem visitadas. Antes, porém, da partida dessa comissão, for expedida a mensagem telepática da direção-geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos diretores e guias instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiums, assim como a seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, os médiums, Deveriam ser voluntários. Absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração, pois era norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela Legião, Nada impor a quem quer que fosse, senão convencer a prática do cumprimento do dever. Consertado o entendimento pela correspondência telepática, ficar estabelecido que os mentores espirituais dos médiuns visados lhe sugerissem o recolhimento ao leito mais cedo que o usual, que os mergulhassem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Uma vez desprendidos dos corpos físicos pelo sono, deveriam os referidos concorrentes ser encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam, local escolhido para as confabulações. Tudo programado... Partiu do Instituto a Caravana Missionária, composta de oito personagens, isto é, quatro servidores especializados do hospital e quatro assistentes da vigilância, que os guiariam com segurança às localidades indicadas. Soavam precisamente às vinte e três horas, nos campanários singelos das primeiras localidades a serem visitadas quando os dedicados servos de Maria começaram a planar nas latitudes pitorescas da terra de Santa Cruz, dirigindo-se sem vacilações para o centro do país. Suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúnio derramavam docemente sobre o dorso do planeta de provações, Tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, embalsamavam a atmosfera, como acenderem piras de perfumes raros em honra aos nobres visitantes, sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Consultaram, então, o mapa que traziam com as necessárias indicações. Escolheram algumas das cidades do centro da grande nação planetária, nele indicadas pela Seção de Relações Externas como mantenedoras de agrupamentos de estudos e aprendizagem psíquicos sérios. E, separando-se em quatro grupos de apenas duas individualidades, atingiram céleres os pontos determinados. Haviam estabelecido, assim, que visitariam quatro cidades de cada vez à procura dos médiuns, e que, uma vez firmados os entendimentos, reunisse-iam em determinado local da espiritualidade com os guias e mentores deles para indispensáveis entendimentos relativos ao importante certame. Em vários núcleos de experiências, portanto, nessa noite bonançosa, no interior do Brasil, onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social... Caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, desataviados de opulências e vaidades, mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o culto imorredouro do amor a Deus e ao próximo. Os emissários expunham ao que vinham, Solicitando aos médiums, cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos, enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual apenas com o concurso astral. O estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam à porta. Esgotar-se-iam, provavelmente, no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que, durante o tempo que estivessem em contato com eles, impressões de indefiníveis amarguras, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico, viessem surpreendê-los e afligi-los. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia a garantia suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessação do compromisso, ao passo que a legião dos servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Se se arriscavam à solicitação de tão vultoso concurso, era porque entendiam que os médios educados à luz da áurea moral cristã são iniciados modernos, e, por isso, devem saber que os postos que ocupam, no seio da escola a que pertencem, fatalmente terão de obedecer a dois princípios essenciais e sagrados da Iniciação Cristã, heroicamente exemplificados pelo mestre Insigne que alegou. Amor e abnegação. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. O encargo deveria distinguir-se por voluntário, realizado sem constrangimento de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim se realizaram as primeiras confabulações em doze povoações visitadas, sendo os convites apresentados a vinte médiums de ambos os sexos. Dentre estes, porém, apenas quatro senhoras humildes, bondosas, deixando desprender de do envoltório astral estrigas luminosas à altura do coração, ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. Dos representantes masculinos, apenas dois aqueceram, sem rasgos de legítima abnegação, é certo, mas fiéis aos compromissos de que se investiram, assemelhando-se ao funcionário assíduo à repartição, por ser esse o dever do subordinado. Os restantes, conquanto honestos, sinceros no ideal esposado por amor de Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, seu matirológio de além túmulo, infundiram-lhe tais pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais, prontificando-se, porém, a permanente auxílio por meio das irradiações benévolas de preces sinceras. Foram, por conseguinte, desobrigados de quaisquer compromissos diretos, dando-se os visitantes por amplamente satisfeitos. Era de notar, porém, que o Brasil fora assinalado como o ambiente preferível no qual se localizavam médiums ricamente dotados... Honestos, sinceros, absolutamente desinteressados. Seguiram-se os indispensáveis exames da organização astral e envoltório material dos que se comprometeram ao alto mandato. À beira de seus leitos, inspeção minuciosa foi efetivada em seus fardos carnais. O vigor cerebral, as atividades cardíacas a harmonia da circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso e até as funções gástricas, renais e intestinais foram cuidadosamente investigadas. As deficiências porventura observadas seriam a tempo reparadas por ação fluídica e magnética, pois tinham à frente ainda 24 horas para os preparativos. Passaram em seguida a vistoria do envoltório físico-astral, ou seja, o perispírito. Conduzidos a um dos postos de emergência e socorro, mantidos pela colônia que deveriam emprestar caridoso concurso, nas proximidades desta como da própria terra, espécie de departamento auxiliar, onde frequentemente se realizavam importantes trabalhos de investigações e labores outros, Afetos aos serviços da mesma colônia, foram os espíritos dos seis médiums contratados, minuciosamente instruídos quanto aos serviços que deveriam prestar, examinados os seus perispíritos, revificados com aplicações fluídicas de excelência soberana para o desempenho, analisados o volume e grau das vibrações emitidas e corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas, a fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominassem tanto quanto possível, beneficiando-as com o vigor sadio que desprendessem as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras, dos desgraçados suicidas absorvidos pela loucura da dor superlativa. Pode-se mesmo asseverar que o contato mediúnico com os futuros comunicantes estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros, assim determinando a atração simpática, a combinação dos fluidos, fator indispensável na operação dos fenômenos de tão melindroso quão sublime gênero. Uma vez ultimados tais preparativos, reconduziram os colaboradores terrenos aos seus lares, libertando-os do sono em que os haviam mergulhado, a fim de que retomassem os fardos materiais quando bem lhes aprovesse, e, incansáveis heróis do amor fraterno, tornaram aos seus postos do invisível, prosseguindo em nova série de atividades preparatórias para a jornada da noite seguinte, quando se iniciaria a sucessão de reuniões em quatro cidades do interior do Brasil. E não é de se admirar que assim o fizessem, sabido como é que todos os iniciados graduados são doutores em medicina, com amplos conhecimentos também das organizações físico-astrais. Desde o regresso da Comissão de Entendimentos, movimentação em comum apresentavam as repartições do burgo da vigilância e do hospital. Na manhã seguinte, fomos cientificados de que, ao cair do crepúsculo, partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos, o que muito veio alvoroçar nossos corações por imaginarmos possibilidades de rever nossas famílias e amigos. Da vigilância, turmas de operários e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamentos necessários ao importante trabalho a realizar-se às primeiras horas da noite. Quer os diretores de nossa colônia, quer os instrutores e educadores, seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde havia muito quando homens aprenderam as magnas ciências do psiquismo. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros desceu e, depois de inspeção rigorosa pelo interior do edifício, onde se realizaria a reunião de psiquismo, ou, como usualmente se denomina, a sessão espírita postou-se de guarda fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Ficou, assim, circulada por milicianos hindus, que se diriam invencível barreira, a Casa Humilde, sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa, enquanto o emblema respeitável da região, foi arvorado no alto da fachada principal, invisível a olhos humanos comuns, mas, nem por isso, menos real e verdadeiro, uma vez que a nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benemérita corporação espiritual. Obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de Relações Externas, preparavam o um recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-o, tanto quanto possível, idêntico aos ambientes que no Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes. Enquanto isso, foi solicitada ao diretor espiritual do Centro em Questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali seria encaminhada a fim de a eles assistir. E operosidades dessa natureza, a mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros da iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações por obedecerem a duas finalidades. Servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes, e refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível, as emanações da mente conturbada. Tudo preparado, ao entardecer, iniciou-se o transporte das entidades chamadas ao vultoso empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir durante a viagem seria preferível abstermo-nos de quaisquer palestras deveríamos equilibrar nossas forças mentais impelindo as em sentido generoso que procurássemos recordar durante o trajeto as instruções que vinhamos recebendo a vir dois meses recapitulando as como se deveramos prestar exame isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, nas quais pululavam hordas de desordeiros do astral inferior, o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando possibilidade de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto tivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos sabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Em ocasião oportuna, visitaríamos nossos entes caros, sem que nenhum contratempo adviesse, desgostando-nos. No recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião seria, acima de tudo, respeitável, porque realizada sob as invocações do sacrosanto nome do Altíssimo, enquanto seu unigênito estaria presente por meio de irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometer aos discípulos sinceros da sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para comunhão com o céu. Se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo, onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos para trocarem impressões, assim, mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o alma acontecimento. Esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma em um entidades ainda mais desafortunadas do que nós aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido tais a desorganização nervosa a dispersão mental em que se mantinham e as quais ordenava o dever de fraternidade que auxiliássemos, apesar da nossa fraqueza, contribuindo com nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Tal proceder de nossa parte rodeá-lasia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Disseram-nos mais que, na terra, nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível, que, nos dias decorrentes, entre os encarnados existiam até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto todo aquele que age leviano ou descriteriosamente a respeito de tão respeitável quão melindroso assunto acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, nas quais o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refugirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, é e sempre foi indispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio, que obriga modificações sensíveis no interior de cada um, ou, pelo menos, o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem. Mas que... Ainda assim, e apesar de tudo, ordeno o dever de fraternidade que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos em que tais infrações se verificam, observando caridosamente a melhor oportunidade para elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes, instruí-los quanto possível, despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar a túnica das virtudes, apontada na velha parábola do celeste conselheiro, como traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. E que, assim agindo, os ditos espíritos nada mais faziam do que observar princípios da fraternidade estabelecida pelo próprio mestre Nazareno, o qual não desprezou descer de esferas deíficas até o pélago tormentoso das maldades humanas,